Salve gente, salve queridão e queridona. Estamos ao vivo. Pontualidade Britânica. Porque pontualidade também é qualidade pessoal. Marque seus amigos aí, avisa a galera. Eu quero agradecer ao Thiago Pascoli, que deve estar aí na área, meu aluno, que é quem sugeriu essa live. Então, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma live na semana passada com alunos, etc. E aí ele me sugeriu, acho que na sexta-feira, logo no dia que eu anunciei aqui. Bom, eu, eu, eu suponho, né, você me segue, eu suponho que você sabe que eu sou o Tamer, Walter Tamer, mais conhecido como Tamer. Eu vou pedir que você deixe as suas perguntas, porque eu venho respondê-las depois no formato de Stories, ok? Nosso tema é como lidar com a ansiedade durante a quarentena. É... Os ânimos das pessoas estão bastante alterados em função desse momento que o mundo está vivendo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o campeão do mundo em números de casos de pessoas com transtornos de ansiedade. Então 9,3% dos brasileiros é gente pra cacete sofrem com transtornos de ansiedade, com crises de ansiedade. É uma epidemia, né, bicho? Se você considerar a quantidade de gente atingida aí, ela vem antes do, do coronavírus. Mas é, isso em situação habitual, em situação corriqueira. Agora vocês imaginem nesse momento especial que o Brasil está vivendo. Então as pessoas estão num nível de tensão, de desequilíbrio bastante considerável o que faz com que o nosso tema seja importante então vamos definir o que é ansiedade queridões e queridonas a ansiedade é um sentimento natural inerente ao ser humano todas as pessoas têm ansiedade a ansiedade é uma resposta ao estresse, é uma resposta ao medo então é natural que as pessoas tenham ansiedade antes de certos acontecimentos né? é aquele é aquilo que o ator que é a atriz o cantor a cantora que vão entrar em cena dizem sentir aquele friozinho né, na barriga que eu senti hoje por exemplo antes de estar aqui porque é a primeira vez que de novo que eu vim falar no, no instagram tô acostumado a, a, me, a me relacionar com muita naturalidade com o um aluno e essa é a primeira vez que eu faço para fora então me deu uma certa ansiedade então isso é normal que as pessoas tenham ansiedade diante de uma de um evento específico que está para acontecer diante de uma espera diante de uma expectativa então a expectativa da chegada de uma pessoa querida a expectativa de um exame de uma prova de uma entrevista de emprego de uma viagem aguardada a expectativa de um diagnóstico e ou de uma cirurgia é, importante uma, uma, uma ansiedade, uma crise de ansiedade diante de uma festa de aniversário, de uma festa de casamento, né? isso é muito natural. É, então, como qualquer coisa natural do ser humano, a ansiedade é produtiva em doses normais, em doses, digamos, saudáveis. A ansiedade é uma espécie de mecanismo de antecipação, e logo, portanto, está associada à nossa sobrevivência, a sobrevivência dos sujeitos. Então, assim como os nossos ancestrais no passado se organizavam, se antecipavam para não faltar comida, né? se protegiam da falta de comida, se protegiam das intempéries, ou seja, das variações do clima, assim como eles se antecipavam aos ataques de predadores, nós hoje nos antecipamos, nos preparando para... É, as exigências escolares para as demandas e as tarefas e exigências da carreira para a velhice. Né? Então isso, isso acontece, a nossa motivação para essas coisas é a ansiedade. Ela é que nos motiva a nos antecipar, a nos qualificar, qualquer que seja essa qualificação, para passar por um episódio ou outro da vida. É, então o problema não é a ansiedade O problema não é você sentir a ansiedade De novo é uma emoção natural como tantas as outras Como o medo, raiva, tristeza e alegria Por exemplo, nós trabalhamos em metamorfose no Nosso treinamento metamorfose O problema é o excesso O excesso da ansiedade A frequência com que ela acontece E sobretudo A, a intensidade com que ela acontece É que podem ser nocivas Então eu cito sempre Quando eu falo de equilíbrio eu cito os filósofos que diziam, em médio virtus, isto é, a virtude está no meio. O meio do caminho é o lugar ideal para você se posicionar. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Então vou falar um pouco dos sintomas físicos de alguém que tem ansiedade, que está numa crise de ansiedade. Eu vou, deixa eu explicar para você como é que vai ser a nossa live. Eu vou falar do, do que é ansiedade, ok? Seus sintomas, suas causas, suas consequências. É, depois eu vou dizer como é que você lida com isso, até onde ela pode evoluir e depois eu vou dizer como é que a gente vai lidar com isso, o que fazer para lidar com a ansiedade e sobretudo como fazer para lidar com a ansiedade, é, eu trabalho com autoajuda, né, mas o conceito real de autoajuda não é esse conceito hoje, vulgar, barato, risível, autoajuda é, é, significa o seguinte, toda ajuda é do sujeito, pelo sujeito e para o sujeito, não há ajuda que não venha do sujeito para ele próprio então eu não posso por exemplo ajudar ninguém no meu ofício no meu trabalho se a pessoa não quiser ser ajudada então nesse sentido eu trabalho com autoajuda ok é, mas essa autoajuda aqui que é vendida e hoje é, eu tenho uma crítica séria a ela ela te dá o que mas não te diz o como ela não te dá o pulo do gato a gente vai dizer o que você precisa fazer para lidar com a ansiedade, especialmente como você vai fazer para lidar com ela ok e aí no, no final eu vou citar uma série de, de... vou fazer uma série de citações e vou disponibilizar para vocês os links de todas as citações que foram feitas aqui. Esses links vão ficar na bio. Vamos lá. Então, alguns sintomas. Falta de ar, respiração ofegante, que é aquela chamada hiperventilação, diarreia, náuseas, é, vontade de vomitar, né? Sudarese, suor em geral, frio nas mãos e nos pés. Sensação de cansaço, porque a ansiedade, queridão ele queridona, gasta muita energia. Uma pessoa ansiosa gasta muita energia para viver, ok? Uma pessoa que está em constante estado de ansiedade. Sensação de fraqueza, taquicardia, que é o coração acelerado, tontura e tremores. Esses são sintomas possíveis, frequentes, físicos. Há outros, mas enfim, a gente vai parar por aqui. Sintomas psicológicos, sensação constante de angústia dificuldade de concentração, inquietação, insônia, é, se não só insônia, o sujeito tem prejuízo da qualidade do sono, ele começa a ter distúrbios do sono, irritabilidade, pessoa muito irritada, inquietação e expectativa catastrófica, o que é expectativa catastrófica, Tamer, é o sujeito pensar no que não presta. Ele está o tempo todo com medo, antecipando, com medo de ser assaltado, com medo de doença, com medo de, de, de morrer. É, no fim das contas, o grande medo do sujeito que tem ansiedade é medo de morrer, ok? Eu vou explicar para vocês já já, vocês vão entender melhor. Sintomas comportamentais. Arrancar o cabelo tricolimania, há pessoas que arrancam cabelo e há pessoas que arrancam e comem, tricolifagia, o nego arranca os cabelos e come, assaltar a geladeira de madrugada, comer o tempo todo, ficar beliscando o tempo todo, no milisquetezinho, roer unhas, grande parte das pessoas roer é uma coisa impressionante, morder lápis, borracha e caneta e fumar, é, enfim, as pessoas que me conhecem que, que são próximas, meus alunos etc sabem que eu tenho uma filha que fez 15 anos agora no final do ano e muito interessante, faltavam mais ou menos uns 40 dias para o aniversário dela para a festa de 15 anos e ela ficava contando os dias, ela dizia pra gente, papai faltam 40 dias agora faltam tantos dias, faltam 20 dias cara, até que chegou a véspera da, da festa ela não conseguia dormir né? não dormiu por causa de uma crise de ansiedade a ansiedade natural normal, queridos, tem essa ela tem a característica de ser pontual, ela sempre antecede um evento, ok? Diferentemente, por exemplo, da síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, já é uma doença que não tem é, ligação nenhuma com um evento qualquer ou com um evento específico. Ela acontece a qualquer hora, em qualquer em qualquer lugar e de qualquer maneira. Então essa é uma, uma característica importante da ansiedade e da síndrome do pânico para você diferenciar uma coisa da outra. E a minha filha conta também que na escola em que ela estuda, que é uma escola de muito rigorosa na disciplina, etc e tal que os colegas, alguns colegas sofrem de crises de ansiedade eh, antes de determinadas tarefas e antes de determinadas provas. então eles têm insônia, eles têm taquicardia, as mãos suam, eles têm tremendeiro, alguns choram compulsivamente diante de, de tarefas escolares. Isso é um, um, um objeto de, de preocupação dos, dos orientadores educacionais, enfim, coordenadores, essa gente que trabalha, pedagogos, essa turma que trabalha com educação infantil, né, de jovens e adolescentes, enfim, e crianças. Isso é um dado importante. É, eu vou citar para vocês uma, uma experiência que eu tive, eu assistindo ao programa do Jô, a última temporada do programa do Jô, já na Rede Globo agora, eu assisti a uma entrevista do Roberto Carlos, em que ele afirma categoricamente: é só você procurar aí na Globo Play ou no YouTube da Vida, ele afirma categoricamente que fumava cachimbo com bengala psicológica. Então, quando ele ia tratar de um assunto importante, um telefonema. É, é mais tenso ou quando ia gravar um disco ou quando ia compor ele tinha o hábito de acender o seu cachimbo fumar o seu cachimbo é, era era comum ver o roberto carlos nas, nas décadas de 70 e 80 quem viveu esse tempo sabe disso com cachimbo né a discos com cuja em cuja capa há uma foto do roberto com um cachimbo na boca é, que ele usava para conter a ansiedade. Para con... aliás, o Roberto Carlos é um cara cuja ansiedade evoluiu para o TOC, para tran o transtorno obsessivo compulsivo, que é também uma evolução, digamos assim, das crises de ansiedade. É um transtorno de ansiedade. O TOC, né? transtorno obsessivo compulsivo. Eu não vou entrar em detalhe nem do TOC nem da síndrome do pânico hoje, porque não é o caso. Eu fiz agora recentemente uma live sobre esses assuntos com os meus alunos. A gente pode trazer isso aqui depois, numa outra. Mas enfim, ele, então ele fumava como forma de segurar a onda dele. Talvez você conheça alguém que fume para, para conter a sua ansiedade. É muito fácil você dis distinguir o cara que fuma por ansiedade ou por dependência do, do, do fumo. É, o cara que é, é, é dependente do hábito, ele está o tempo todo com o cigarro aceso em qualquer lugar. Ele acende um cigarro no outro, ele está num ambiente, o cigarro está aqui no outro ambiente, ele está ali. Isso é um... É um, é um é uma característica clássica do cara que fuma por ansiedade. Fuma para segurar a onda da sua tensão emocional. Talvez você conheça a gente assim. Talvez você seja um desses, uma dessas. Né? Tudo bem. Causas da ansiedade. Presta atenção no que eu vou dizer que é muito importante agora. Fatores genéticos. Fatores ambientais fatores bioquímicos e fatores ligados à personalidade do sujeito isso é muito importante porque eu vou dizer mais adiante estudos comprovam queridos que qualquer que seja a tendência do sujeito herdada geneticamente para qualquer comportamento para qualquer coisa como por exemplo o alcoolismo é, essas tendências são são é, exacerba exacerbadas. não é a palavra certa elas são estartadas, digamos assim, na vida do sujeito, ou não, a partir do ambiente em que ele vive, a partir do contexto em que ele interage, a partir dos seus contextos de interação. Mas um detalhe muito importante que me chama a atenção é a personalidade do sujeito. Então, por exemplo, o sujeito que tem uma visão de mundo muito pessimista, né, tem uma, uma, um conceito das coisas muito pessimista, ele, ele tende a agir e a reagir de maneira diferente, por exemplo, do sujeito que é... Otimista, mas eu não digo otimista no sentido de pensar positivo, ok? Ah, morreu a minha mãe, pô, que legal, positivo, não é isso, sabe? É Idiotíssimo, né? É pensar positivo no sentido de você é, olhar para soluções ao invés de olhar para os problemas, ok? Isso tende a é, alterar a maneira como você se sente e, e naturalmente, é, segurar a tua onda nas questões de ansiedade. Eu vou explicar isso mais, detalhada, mais detalhadamente daqui a pouco. Bom, oh, se a ansiedade for ignorada, quer dizer, se o sujeito ignora a sua, a sua, as suas crises, e de novo, quando é que começa a ficar preocupante a ansiedade, queridão e queridona? É a frequência com que elas acontecem e a uh, como é que chama? Intensidade com que elas acontecem. Então, por exemplo, se o sujeito ignora a sua ansiedade, ela pode evoluir para ataque que é o transtorno de ansiedade analisada, para o toque que eu acabei de falar, acabei de me referir, transtorno obsessivo compulsivo, ou para a síndrome do pânico, é, que a gente chama de ataque de pânico, isso aí começa a ter ataques de pânico. Essas, todas essas formas de, de, de ansiedade, digamos assim, variações, modelos né, de ansiedade, é, se caracterizam, por interferir na vida do sujeito. Elas começam a acontecer com muita frequência e com tanta intensidade que atrapalham a vida do sujeito, a vida pessoal, a vida profissional, a vida social. Então é nisso que você tem que ficar ligado, ok? Uma ansiedade normal, beleza. Mas quando ela começa a ficar muito frequente, muito intensa é, e começa a atrapalhar a tua vida, é a hora de você começar a procurar ajuda profissional. Uma aluna hoje me pediu para que eu falasse um pouco da depressão das diferenças entre depressão e ansiedade Então vamos lá a depressão é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século ok a, a depressão acomete um grande número de pessoas um imenso parece que 300 milhões de pessoas um negócio muito muito muito muito significativo é, e muita gente confunde a depressão com tristeza profunda então vamos lá, a tristeza, cara, depressão não tem nada a ver com tristeza, ok? E as pessoas tendem a tratar a depressão, de uma, é, a subvalorizar a depressão, tratar a depressão como frescura. Eu já cansei de ouvir pessoas dizerem assim, pobre não tem tempo para ter depressão, pobre não tem depressão, não Bobagem. É um dito popular que é uma bobagem. Então a, a, a, a tristeza é um estado mental, queridos, passageiro transitório, assim como uma ansia, assim como uma ansiedade pontual, é, a, a, a tristeza está relacionada a, a, a um evento específico. Então, a morte de alguém né? pode ficar triste com a morte de alguém, isso é natural. Muito embora o luto que é transitório, que é passageiro, possa evoluir para o luto patológico, que é o que viveu, por exemplo, Roberto Carlos em salvo engano no, 1999, quando morreu a última mulher dele, a última esposa dele acho que Maria Rita, enfim. Ele ficou muito tempo em luto, né? Que é o que, é o, que começa a ficar uma coisa patológica. Então a tristeza, quando ela está relacionada a um evento específico na sua vida ou na vida de outra, enfim, na vida de outra pessoa, está tudo certo. A depressão não, cara. A depressão é um processo persistente. É... Persistente a ponto tal que alguns especialistas consideram que para o sujeito ser considerado depresso ou deprimido, ele precisa apresentar os sintomas ao longo de aproximadamente seis meses. Então a partir daí você começa a considerar o sujeito deprimido. Então, se ignorada o que, o que a depressão pode provocar no sujeito? Alterações da química da estrutura do cérebro. Estudos recentes é, afirmam, a depressão causa alterações da química cerebral uh, e alterações neurológicas. A depressão, claro, baixa a imunidade do sujeito. Então, o sujeito que está com a imunidade baixa, ele está é, à mercê mais do que qualquer outra pessoa de doenças as mais diversas, como agora, por exemplo, no caso do coronavírus. Segundo informações que nós temos obtido aí da mídia. 80% dos casos serão casos leves, normais, enfim. Então, o problema do coronavírus não se refere a, aos sintomas. Né? Há muitas pessoas argumentando que uh, a H1N1, uh, influenza, mata mais do que o coronavírus, a questão hoje não é essa, a questão é a curva de contaminação, a velocidade com que as pessoas são contaminadas pelo coronavírus. Uh, então, você imagina, o um é um depresso, ele tem a sua imunidade reduzida e consequentemente ele tem mais chances daí né? começa a ter mais chances de ter de ser contaminado de ter sintomas mais mais graves e o suicídio a depressão é uma das maiores causas de suicídio no mundo então é importante que você leve a depressão a sério né? se é o seu caso se você vem com sintomas, é, recorrentes intensos de tristeza profunda os sintomas queridos é, são muito parecidos são coisas diferentes a até teóricos que, que defendem que a depressão e a ansiedade são as duas são duas faces de uma mesma moeda há outros que discordam mas enfim são coisas diferentes são são são são doenças diferentes a tran os transtornos de ansiedade a ansiedade e a depressão são coisas diferentes muito embora elas, elas, os sintomas sejam muito parecidos, né? Na, com algumas diferenças marcantes que eu vou dizer aqui. Então se o sujeito está tá sem ânimo para coisa nenhuma, se o sujeito não está sem ânimo para fazer as coisas que ele gosta, que naturalmente dão prazer a ele, mas ele não tem mais ânimo de fazer, isso é uma característica da depressão. É, a depressão é um transtorno único, né? a, a ansiedade tem modalidades, tem variações é, como eu disse agora, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, é, transtorno do estresse pós-traumático, é, síndrome de pânico, enfim, há, há variações. Os sintomas, como eu disse, físicos, psicológicos e emocionais, comportamentais de ambas as doenças, vamos chamar assim, são muito parecidos, então o diagnóstico é difícil, é complexo fazer um diagnóstico desse, você precisa, isso só é feito na clínica. Por profissional especializado. Esse cara, <coughs> esse profissional, essa profissional, vão avaliar toda a história do indivíduo, toda, toda enfim, todos os sintomas, para que ele chegue a um diagnóstico certo, o que é muito importante, para que o jeito faça o tratamento certo. Então, muito bem. É... Quem me conhece sabe que eu não atendo mais em consultório há alguns anos. Né? A minha atividade principal é treinamento comportamental. Eu desenvolvo pessoas estritamente, especificamente, através de treinamentos comportamentais de alto impacto ou com alto impacto. Então não atendo mais em consultório. Mas quando eu atendi em consultório, era, muito, era praxe, era, era normal, era uma, era uma conduta que eu sempre adotava. Quando chegava um sujeito com sintomas de depressão no meu consultório, eu encaminhava esse sujeito para um psiquiatra, para ele já vir na segunda ou terceira consulta, com uma confirmação ou não do diagnóstico. Ok? Para que pudesse naturalmente é, adotar uma determinada linha de trabalho e para que esse sujeito tivesse um, um tratamento adequado de acordo com a, com a, com a sintomatologia dele. Até porque é, os casos de síndrome do pânico que eu peguei, cara, foram muito, foram muito grandes. Foram em quantidade. Muita gente com síndrome de pânico. A minha primeira paciente com síndrome de pânico tinha 14 anos de idade. E... Agora, durante o coronavírus, eu estava uh, lendo uma reportagem em, em tal lugar que eu não me lembro onde, é, e eu disse isso aqui em casa, o, o, o, deve haver um crescimento de casos de pessoas com síndrome de pânico. A mesma pessoa pode apresentar sintomas de depressão e de ansiedade, ponto. É, frequentemente, o sujeito que, que caminha para a síndrome do pânico, caminha para um transtorno de ansiedade como síndrome do pânico, ele começa com crise de ansiedade isso evolui para a depressão até que chega no pânico em geral é assim que acontece então a pessoa pode apresentar os dois quadros agora há diferenças básicas entre um quadro e outro que eu vou dizer aqui para vocês isso é muito importante eu vou explicar já já como é que como é que isso funciona estruturalmente qual é a base do que eu estou dizendo aqui né? de onde já é que eu estou fundamentando isso então estudos científicos provaram por exemplo que pessoas deprimidas têm um foco no passado eu digo isso em metamorfose, numa palestra que eu dou logo na sexta-feira, no início do treinamento eu digo isso. É, pessoas tristes, pessoas depressas, né? deprimidas, com tristeza profunda, não com a tristeza transitória, obviamente, como já disse, elas têm um padrão de estar, de estar agarradas no passado. Eu tive uma paciente que era uma mulher muito inteligente, uma senhora de mais de 60 anos, muito inteligente, muito bonita, com as ideias muito bem organizadas, essa mulher estava... Todos os problemas emocionais que você pode imaginar, ela me foi encaminhada por alunos, ela tinha uma depressão profunda, porque ela tinha uma situação mal resolvida com o pai, e o pai já estava morto há uma porrada de anos. Né? E ela não conseguia lidar com isso. Então há um padrão do do, do, do, do depresso de ficar agarrado no passado, com a sua atenção, com o seu foco voltado para o passado. O ansioso não, o ansioso sofre por antecipação, então ele tem o um foco contrário, o foco dele está no futuro. Ele está olhando para frente. O depresso olha para trás, o ansioso olha para frente. Quer dizer, curiosamente, ninguém vive o presente. Aliás, atenção, viver o presente, filosoficamente, é diferente de viver no presente. Todos nós estamos vivendo no presente, não necessariamente todos estamos vivendo o presente. Então vamos lá. É, o, o depresso, o deprimido, tem uma característica de abatimento, de apatia. Em, enquanto o ansioso tem uma, uma característica, característica de inquietação ele está o tempo todo se mexendo ele mexe braço ele mexe perna ele está no carro ele balança o pé o carro balança todo o depresso não o depresso está né como aquela lâmpada que está apagada ou ansioso a pessoa que tem síndrome de pânico por exemplo é, é fundamentalmente essa pessoa tem medo de morrer ok então ela começa a ter todas todos os sintomas taquicardia e é pô eu vou morrer tô tendo um troço tô tendo um, meu coração vai parar tô infartando e o cara começa a ter de fato é uma resposta fisiológica que leva que o leva a crer que ele está tendo um troço que ele está infartando, que, e, e muita gente é diagnosticada com síndrome de pânico pelo seu cardiologista o cara baixa numa emergência achando que está infartando e o médico lá da emergência o cardiologista enfim quem quer que seja encaminha o sujeito para uh, enfim a terapia e o, o tratamento que tem que, que tem que ser feito uh, e o, o, o, o, o, o depresso, a pessoa com depressão, de novo, tem vontade de morrer. A tristeza, a angústia, a, o sofrimento psíquico, a desesperança, fazem com que esse sujeito tenha, tenha pensamento suicida, tenha vontade de morrer. Então o deprimido, o depresso, se ele não for tratado, ele é um potencial suicida. Atenção a isso aí. É, há um serviço... Uh... Me lembra aí, gente, eu tenho alunos e tenho amigos que são envolvidos num trabalho voluntário de, assistente, de assistência a potentes suicidas. tá me falhando o nome, o nome aqui agora. Puxa vida, depois eu passo para vocês, depois eu deixo o link aí, inclusive do número de telefone, para pessoas que sejam, que sejam atendidas rapidamente. Gente, pode parecer brincadeira, pode parecer sacanagem. Eu tenho uma conta privada no Facebook de uns grupos que eu participo e um dia um rapaz entrou ali, eu não sei nem que era o um rapaz, ele fazia parte do grupo, ele disse assim, gente, eu tô, eu tô pensando em me matar, tô muito angustiado, e a, e a fala do, do rapaz era, era, era tensa, me deixou, me deixou preocupado. Sabe o que as pessoas começaram a dizer ali? CVV. CVV, muito obrigado, Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho notável, notável, que voluntários fazem, voluntários preparados para lidar, para assistir psicológica e emocionalmente, os potentes suicidas. Vale a pena, se você tiver alguém com esse quadro na sua família, liga lá pro CVV, procura aí na internet, você vai ver o telefone dele. Acho que não, não vou dizer o um número aqui que eu posso falar bobagem. Mas voltando ao grupo do Face, tinha gente dizendo pro cara assim: bebe água com açúcar que você melhora. Teve vi outro dizendo assim: é, joga água de coco na cabeça que você melhora. E aí eu entrei lá e disse, cara, procura o CVV agora, né? toma aqui o um número, porque isso é sério, as pessoas lidam com depressão como se fosse sacanagem. Mas não. É, muito bem. Então essas são características fundamentais. né Foco no futuro do ansioso, foco no passado do depresso. Inquietação do ansioso, abatimento, apatia do depresso. É, medo de morrer do ansioso, vontade de morrer do depresso. É, ambas as doenças são é, incapacitantes, ok? Elas prejudicam a vida pessoal, a vida profissional social e sexual do sujeito então grande causadora dos problemas de eh, impotência sexual nos homens e dificuldade das mulheres de atingir o orgasmo deve-se à ansiedade por exemplo para vocês terem uma ideia Então, eu vou explicar para vocês o que eu digo em metamorfose logo na sexta-feira na palestra que o que eu que eu com a qual eu inauguro, inauguro o treinamento né as nossas emoções controlam os nossos comportamentos. Ponto. Você é um ser emocional que pensa. Se você pensa que é um ser racional que sente, você está equivocado. Leia um livro chamado Erro de Descartes, de um neurocientista importante de, da Universidade de Iowa. Iowa, é, eu acho. Enfim, não importa. Antônio Damasio tem um livro chamado Erro de Descartes onde ele afirma através de experimentos clínicos que pessoas que têm a sua área cerebral responsável pelas emoções lesionada, essas pessoas não conseguem desenvolver raciocínio lógico, isto é, nós pensamos com as emoções, a razão pura não existe. Ponto. Então as nossas emoções definem as nossas escolhas e definem os nossos comportamentos e as nossas decisões e consequentemente os resultados que a gente tem na vida. Ponto. Ponto. É... Mas essa, as nossas emoções, a boa notícia é, são criadas, são geradas a partir de uma tríade que eu vou falar agora. Antes disso eu quero fazer um, uma parte aqui. Tem um palestrante famoso aí, cujo nome eu não vou citar, ele parece até um pouco... Ele tem uma característica parecida com a minha. É um cara que eu respeito muito, um cara famoso, enfim, muito competente. Agora eu tenho que tomar a liberdade de discordar dele no seguinte sentido. Eu escutei outro dia ele falando sobre que pensar positivo não tem o menor sentido, que é coisa de autoajuda, que é loucura, etc, etc. Que pensar positivo não funciona. É, provavelmente ele ele não sabe o que está dizendo porque ele deve ter o um conceito de pensamento positivo que é esse conceito ordinário da autoajuda. Para nós pensar positivo é pensar em termos de solução, como eu disse, é pensar em termos de coisas que que te deixam no estado emocional confortável e favorável. Ora, é, se as minhas emoções definem os meus comportamentos, quando eu estou no estado emocional favorável eu tendo a fazer melhores escolhas. Isso é óbvio. Se eu estou no estado emocional desfavorável, eu tendo a tomar decisões desfavoráveis, catastróficas. Né? Claro que não se toma nenhuma decisão em estado de euforia, nem em estado de tristeza profunda, ponto. Mas é muito melhor, é muito mais provável que eu tome decisões acertadas, equilibradas, estando no estado emocional favorável, confortável, do que o contrário, do que estando no estado emocional sem recursos, é o que nós da PNL chamamos de Estado Sem Recursos, nós PNListas. PNL, Programação Neurolinguística, para quem não sabe. Então vamos lá, as nossas emoções são criadas a partir de uma tríade que é fisiologia, linguagem e foco. Então, aquilo que você faz com o seu corpo, se você come demais, se come de menos, menos, se bebe demais, se bebe de menos, se dorme demais, se dorme de menos, se usa droga, se não usa droga, isso interfere no seu corpo. Então, por exemplo, é impossível um atleta, uma pessoa que pratica atividade física ser deprimida, ser depressa, a menos que ela tenha um desequilíbrio da química do cérebro, ponto. Se ela não tem nenhum desequilíbrio químico da sua fisiologia, um sujeito que pratica atividade física não pode ter depressão porque a atividade física aciona neurotransmissoras responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, a atividade física faz bem. Era uma outra conduta que eu adotava em consultório O cara chegava lá depresso e eu mandava ele se matricular Ou na academia de ginástica ou de dança Ou de qualquer, foda-se, qualquer coisa que ele gostasse de fazer Que ele fizesse e viesse pra cá Porque a atividade física é uma, é uma forma de você Trabalhar a qualidade das suas emoções A outra maneira de você criar suas emoções É através da linguagem E aí eu vou tomar a liberdade de usar a Bíblia, né? embora eu não seja cristã não tenha parte com nenhuma religião mas você está bíblico para mim um livro filosófico importante no evangelho de João que é o quarto evangelho da Bíblia primeiro capítulo primeiro versículo no um princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por Ele sem Ele nada que foi feito se fez nele estava a vida a vida era a luz dos homens claro que o verbo ali quero dizer a linguagem do ponto de vista teológico refere-se a Jesus do nosso ponto de vista aqui, que não somos cristãos, que não temos nada com a teologia, nem a favor nem contra, a linguagem é simplesmente a palavra, é simplesmente o verbo. Então, a linguagem que você utiliza, aquilo que você diz para fora, para as pessoas, aquilo, sobretudo, que você diz para si mesmo, e principalmente as coisas que você ouve, causam profundo impacto nas suas emoções. Imagine você sair de casa de manhã, levanta para trabalhar, 5 horas da manhã tem aquele noticiário acho que é hora zero hora um sei lá e aí você ou então você liga o rj notícias né a gente aqui durante um tempo levantava de madrugada para pra academia malhar e ligava a televisão para fazer um barulho e entrava aquele sujeito eu gosto muito dele eu acho que é fachel enfim e mas cara só tinha desgraça tem um dia que eu parei de ligar a televisão porque você já sai de casa você já acorda às cinco horas da manhã no estado emocional absolutamente desfavorável, desfavorável absolutamente desconfortável a partir das coisas que você ouve né? e que diz sobretudo para si mesmo e finalmente o seu foco a sua atenção o lugar onde você põe a sua atenção o lugar onde você concentra o seu foco define a maneira como você se sente qual é a boa notícia disso também que você é que controla o seu foco você é que controla a linguagem que você usa para dentro e para fora para se comunicar com os outros você é que controla o que adentra os seus ouvidos e é você que controla o que faz com seu corpo a boa notícia é essa você não depende de terceiros para garantir a qualidade das suas emoções e consequentemente a qualidade da forma como você se comporta das escolhas que você faz uh, e por isso eu disse agora há instantes que é da, do, do, do aspecto da personalidade que define se o sujeito vai ter ansiedade se ele não vai ter ansiedade se ele vai ter depressão se ele não vai ter depressão porque o que controla o nosso foco, a nossa atenção, são as coisas nas quais a gente acredita. Fala-se muito em crença limitante, crença limitante, as pessoas não sabem nem o que é crença, que geralmente são crenças limitantes. Aliás, quarta-feira agora, dia 25, eu vou fazer uma live aqui no Instagram, aberta ao público, com meu amigo José Haddad, que é meu irmão, que também é um desenvolvedor de pessoas que devem estar aí assistindo a esta live. Estou falando rápido para cacete por causa do horário. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, vamos falar como as suas crenças interferem na sua atenção, no seu foco e como isso prejudica a sua vida. Então as nossas crenças são a matéria-prima principal da nossa, do nosso modelo mental. Então há pessoas que têm uma atitude resiliente, positiva em relação à vida e há pessoas que têm uma atitude pior, uma atitude é, pessimista, problemas de autoestima. Isso são fatores da personalidade que tem a ver com a visão de mundo do cara, né? E visão de mundo, crenças, são construções. A gente fala disso numa próxima. Uh, muito bem. Então, o que, que você vai fazer para evitar ansiedade? Para lidar, para passar por esse momento de uma maneira mais confortável ou menos ansiosa? Primeiro lugar, queridão. É... Aprenda, porque é um aprendizado. Queridona, queridão e queridona. Aprenda a se relacionar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Eu fico muito preocupado com gente que tem uma porrada de amigos, 600 amigos e, e é festa o tempo todo e é pra fora o tempo todo. Em geral, eu não estou generalizando eu estou dizendo que em geral, mas não necessariamente, essas pessoas têm dificuldade de ficar sozinhas consigo próprias, consigo mesmas, sabe? E é importante que você atente para isso, pode ser o seu caso, pense nisso, ok? Então, número um, acostume-se com a pessoa que é você, né? Que é o seu maior amigo e, ao mesmo tempo, pode ser o seu maior inimigo. Eu tenho uma, uma frase, uma dica do Tamer que diz assim, o seu, maior, o seu maior problema é você. E, em geral, é o que acontece, nós somos o nosso maior problema. É, no metamorfoses, a gente, a gente ensina o aluno, o aluno aprende a, a equilibrar todas as áreas da vida dele harmonicamente, né? É, para ficar simples, para ficar fácil, a gente limita, ou melhor, delimita essas áreas em cinco saúdes, que são vários aspectos da vida, várias áreas da vida equilibradas em cinco saúdes. É, as três primeiras saúdes, que são as mais importantes, que são o tripé de sustentação da nossa vida, outro dia eu falei isso numa live para os alunos, enfim, está aí no meu canal em algum vídeo que a gente disponibilizou. As três principais são saúde física, saúde espiritual intelectual, saúde familiar. Essas são as três saúdes principais, sem as quais você não consegue resolver as outras. Não vou falar das outras aqui, porque vai tomar um tempo, que não é o caso. A gente pode falar depois, é só vocês pedirem que eu venha falar depois. Eu vou falar da saúde física, questões, coisas que você pode fazer e deve fazer para lidar com este momento que a gente está vivendo e que se aplicar para toda a sua vida mantenha um estilo de vida saudável, pratique atividade física é, e, sobretudo, durma. Tem gente que diz assim, já ouvi, Tem gente próxima da minha família que diz assim, dormir é perda de tempo. Isto é a maior bobagem que alguém pode dizer, isso é um absurdo que alguém pode dizer. A, a maior forma de tortura, queridão e queridona, é a privação do sono, pra vocês terem uma ideia. Né? Os torturadores profissionais, tem uma galera aí, pública no brasil ultimamente que é uma galera que é chegada nesse nessa prática essa turma sabe que a maior forma de tortura é a é a, é a privação do sono então se você tá fazendo a sua parte no que diz respeito agora a, a esse momento que a gente está vivendo se você tá tomando todos os cuidados todas as precauções é, vá dormir cara não há mais o que você fazer ok não é a ausência de sono que vai te ajudar a passar por esse momento, muito pelo contrário, antes pelo contrário. Se você não dorme, você tende a ficar num estado emocional pior. Eu, não tenho, eu posso ficar sem comer, eu também particularmente, mas não posso ficar sem dormir. Eu preciso dormir num número de horas específica para que eu possa ter condição de produzir, que eu tenho condição de, de viver, senão eu acordo estragado com as minhas emoções, no, enfim, nas piores qualidades, né? Uh, eu estou dizendo o que fazer, depois eu vou dizer para você como, ok? Viva o presente, eu acabei de falar sobre isso. Viver o presente é diferente de viver no presente. É no presente que a vida acontece. Lembre-se que eu disse há instantes que uh, os tristes tendem a ter o foco, a atenção no passado, os ansiosos tendem a ter o foco no futuro. Estatisticamente, queridão e queridona, Apenas 5% das pessoas vivem o presente, 20% das pessoas estão presas no futuro e 75% das pessoas estão presas ao passado. Então viva o presente e há técnicas, há formas de você viver o presente, ok? E eu vou te ensinar a fazer. Muito bem. Outra coisa, pergunte-se, o que é que eu posso aprender com isso? É, e nós da, da Programação Neurolinguística Sistêmica, que é a minha, a minha praia, a PNL na qual eu acredito, nós é, acreditamos no pensamento sistêmico, que é uma evolução do pensamento holístico. Então o que é o pensamento holístico? Significa que todas as coisas estão ligadas, todas as coisas estão conectadas. Ok. O pensamento sistêmico vai além. As coisas não só estão conectadas, como influenciam-se mutuamente. Elas estão o tempo todo se influenciando. É... Então, nós temos o hábito de trazer para nós, de chamar para nós, parte da responsabilidade. Ora, se nós estamos vivendo num sistema, é aquela história do efeito borboleta. Aliás, assista ao filme O Efeito Borboleta. É... Você veja uma pessoa lá na China, né? Uma pessoa trouxe o coronavírus para fora e, e a gente está nesse merdel aí do mundo hoje por causa disso. É o efeito borboleta, né? Uma coisa que começou lá com uma pessoa que hoje está no mundo inteiro. Nós da PNL Sistêmica temos o hábito de, de chamar um pouco para nós a responsabilidade e de nos perguntar o que é que a gente pode aprender com isso, onde é que está a nossa responsabilidade nisso, sabe? É melhor do que você ficar julgando os outros. Ah, é, porra tem gente cara na internet hoje com posições muito muito muito sérias cara é, acusando os, os os chineses de comedores de morcego coisas coisas desse tipo acusando o bolsonaro acu... porra o negócio nego acusa puta que pariu acusa todo mundo sabe é, então esquece o julgamento cara porque isso não vai te levar a lugar nenhum pensa é, onde é que tá talvez a tua participação nisso né com como cidadão né? É claro que você talvez não tenha uma participação direta, né? ou se tem, não sabe. Mas pode ser que você tenha uma participação direta nesse processo aí. E tem muitas pessoas hoje que por falta de pensamento sistêmico, por falta de pensar coletivamente, estão se expondo ao risco e contaminando pessoas de grupo de risco. Então o cara tá fora do, acha que está fora do grupo de risco, ele não pensa coletivamente, ele não pensa sistemicamente, ele não quer saber... Ah, seu cai, se o avião cair, foda-se, porque o avião não é bem, então deixa cair e aí por falta de pensar coletivamente, de novo, por falta de pensar sistemicamente ele se expõe ao risco e vira um agente transmissor do vírus né? e aí a é sua responsabilidade direta para pessoas que é, são mais frágeis às vezes pessoas da sua própria família se liga nisso, queridão, queridona Cuide da sua mente e das suas emoções, como o Tamer, vou dizer já já o como. Mas, basicamente, consumindo conteúdos que te deixem ou que te deixam no estado emocional, mental, favorável, confortável. Então aproveita esse momento, cara, para fazer uma reflexão, uma autorreflexão. reflexão Que para planejar a sua vida. Que para descobrir o seu lugar no mundo. Eu costumo dizer que tem muita gente que não sabe o que está fazendo no mundo. Aliás, a imensa maioria das pessoas, na minha opinião, não sabe o que está fazendo no mundo. Então é o um momento para você refletir sobre o seu lugar no mundo, sabe? Sobre a sua contribuição, sobre o legado que você tem a deixar, sobre é, as formas como você pode agregar valor ao mundo, agregar valor à sua vida, sair do estado, da condição mental de dependente, né? de vítima, é, para autor da sua própria história sabe? Para alguém responsável Pela sua vida, pela sua história Pela sua trajetória histórica Nós temos culturalmente O hábito de terceirizar responsabilidades né? De jogar responsabilidades Sobre terceiros Eu tenho um aluno que diz assim Tami, era culpa é mim, bota em quem eu quiser <risos> Tá bom, é um master de PNL que eu tenho é, E é isso, as pessoas tendem A projetar sobre as outras Terceirizar responsabilidades Então é a hora de você Chamar a responsabilidade da sua vida para si, né? Vá ler os livros aí que estão na fila, livros que você comprou e, e, e não leu, enfim. E eu vou te fazer uma, um apelo, cara. Para de acompanhar a notícia de desgraça, né? Tem gente, porra, eu recebo todo dia, olha que eu tenho poucas pessoas no meu... Eu não participo de grupo de WhatsApp, eu não sei grupo da minha equipe aqui. É... E meu, né? Porque gente tem um grupo deles, da equipe, tem... eu tenho meu com eles, né? Mas de todo dia eu recebo gente mandando vídeo, mandando áudio. Porra, aqui vem lá da Itália, vem lá da França, vem de Portugal, vem do raio que o parque. Cara, esquece. É, claro que você não vai ficar um alienado, uma alienada. Né? Se liga nas notícias oficiais, é, nos pronunciamentos oficiais. É, eu estou sabendo, por exemplo, porque fui informado ontem, porque estou ligado, né? não estou isolado do mundo, que Teresópolis, por exemplo, ninguém, sai de Teresópolis, ninguém entra em Teresópolis. Né? O prefeito fechou as entradas de Teresópolis ontem mas eu não fico focando no problema, sabe por quê? Porque de novo a tríade das emoções, foco é um dos elementos das do criador, gerador das emoções, da tríade das emoções. Quando a gente foca no problema ele cresce e ele cresce de maneira tal, cara, que a gente pode entrar em estados emocionais é, limitadíssimos como desespero. Tem gente que entra em desespero, tem crise de, tem gente que bate a cabeça na parede. Isso se dá pelo foco, né? Foco exagerado, atenção exagerada no lugar errado. A gente deve concentrar o nosso foco em soluções. Isso é treino, né, gente? Isso a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então faz isso, esquece, essa, esquece desgraça. Né? Tem gente que adora expectativa catastrófica. Porra, o cara já, já cria um cenário mental desastroso, né? de, de que o mundo vai acabar, que, que, enfim. que o apocalipse... Eu já escutei isso, né? Jesus está voltando e o apocalipse se estabeleceu na Terra. Então já escutei isso, né? Sinal de fim dos tempos. Então as pessoas entram numas, numas nos significados que são muito muito limitantes. É, a, a programação da linguística tem um axioma, tem um pressuposto que diz assim, a energia eu gosto eu muito, a energia flui para onde está a atenção. Então a sua atenção drena a sua energia, para o bem ou para o mal. sabe Então eu sugiro que você drena a sua energia em coisas que são boas, que você gaste a sua energia... Em conteúdos que alimentam a sua alma, que alimentam o seu espírito. Quando eu falo de mente e emoção, eu estou falando de saúde espiritual, queridão e queridona. Quando eu falo de mente e, e, e, e emoção, eu é, eu também tô falando de saúde intelectual. Então, tudo que refere-se à mente e à emoção. É a saúde espiritual. Então, voltando a falar de livros, eu, Tamer, por exemplo, não leio livros técnicos à noite. Eu, gosto, eu leio muito, sou um leitor é, assíduo, gosto muito de ler à noite, antes de dormir, mas à noite, antes de dormir, eu não leio livros é, técnicos, por exemplo, porque eles me deixam num estado de excitação muito grande excitação mental. É, quando eu faço lives né com meus alunos, como é o caso aqui, eu levo um tempo para desacelerar, um tempo considerável, porque eu fico né, num estado de excitação mental. É, eu não assisto a filmes violentos, filmes... De, é, eu, eu, eu gosto à noite, né, antes de dormir, se for o caso de assistir a um filme, tem que ser um filme ou espiritual, ou de conotação espiritual, é, ou romântico, ou qualquer coisa assim. Jamais filme de, de, de guerra, de ação, dessas coisas, porque isso me deixa... É, Mentalmente excitado e talvez aconteça com você, então se liga nisso. Sem falar que celular, smartphone, nem pensar, né, Bispo? Deitou na cama, porra, desliga aquilo, nem pensar. Queridão, queridona, se você é de oração, ore, se você é de reza, reze, se você é de meditação, medite. É, a ciência provou, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Ou melhor, anota aí, procura. É, Revista Veja de 7 de fevereiro de 2007. Repetindo, Revista Veja, 7 de 2 de 2007, edição mil, 1994 da Revista Veja. A ciência afirma que a fé é uma característica natural do ser humano. Nem que seja fé nele próprio, né fé no homem, fé na vida. É, super interessante, revista super interessante, edição 325, de novembro de 2013. A ciência afirma que quem crê em algo além de si, acima de si, isso é espiritualidade, ok? Tudo que está fora do sujeito se relaciona com ele, tem conexão com ele. Então, a ciência afirma que quem crê em algo acima de si, além de si, vive mais e melhor, ganha mais e é mais feliz. Está cientificamente provado que pessoas que têm fé em algo fora de si em algo além de si não importa qual é o, o, o, o tipo de fé né? não importa no que o sujeito crê mas pessoas que têm fé em algo além de si uh, são mais resilientes frente às adversidades da vida uh, tendem a lidar melhor inclusive com doenças sérias pacientes uh, com doenças sérias tendem a lidar melhor com as suas doenças com seus sintomas a partir da sua fé, dos seus componentes de fé. Muitos dizem, né muitos creditam à sua fé, ou ao objeto da sua fé, a sua cura, inclusive. Uh, com relação à meditação, cara, empresas do mundo inteiro uh, utilizam a meditação como instrumento uh, para acessar recursos emocionais. A Google eu sei que faz isso. Tem um livro aí, cujo nome eu não me lembro, é só você procurar aí. É, tá por aqui em algum lugar que um CEO da, da, da do, do Google escreveu sobre mindfulness, que é um tipo de meditação é, presídios alguns presídios estão usando a meditação, a, a técnica, as técnicas de meditação então os efeitos positivos da meditação estão comprovados cientificamente como por exemplo o fortalecimento da imunidade e a alteração de estruturas cerebrais, cara monges, é, meditadores, entre aspas, profissionais, gente que medita seriamente, que já foi estudada, são inclusive mais felizes, ok? Porque, também, então, é muito simples, elas cessam a, a faculdade de pensar, né? Então meditar é, entre outras coisas, cessar a, a, a, a, o fluxo de pensamento. E o que é que nos leva para o futuro ou para o passado? É o pensamento. Então, quando você medita, você está inteiro, você está vivendo o presente, você está vivendo o agora. Então, se eu puder indicar uma literatura, tem um livro que está aqui por aqui em algum lugar, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, está aqui. Vocês vão ver ao contrário, né? Enfim, Poder do Agora. Que fala da importância de viver o presente. Então a meditação ajuda muito nisso, queridão, queridona. Te terra te traz para o agora. Fortaleça seus laços familiares e sociais. Queridão, queridona, pesquisas é, comprovam que a comunicação, apenas 7% da nossa comunicação diz respeito ao conteúdo do que a gente diz. Por isso que, em geral, o problema não está no que a gente diz, está em como a gente diz. Porque 7% da comunicação equivalem ao conteúdo, isto, isto é, aquilo que está sendo dito. 55% equivalem ao seu discurso corporal, a sua fisiologia, como a gente chama. E 38% referem-se a qualidades vocais, a, a, a qualidade da sua fala, entonação, velocidade, ritmo, impostação, enfim. Onde é que eu quero chegar? Esse é o momento de você se unir às pessoas da sua família, às pessoas da sua casa, para as quais talvez você não tenha tempo, geralmente não tenha tempo, e fortalecer os seus, seus laços sociais via telefone, cara. Esquece um pouco aplicativo de mensagem. Porra, os aplicativos de mensagem facilitaram muito a comunicação, não há dúvida. É, essa aí eu gosto, eu porra, gravar áudio ali e mandar, porra, é uma praticidade. Cara, mas fale com as pessoas, sabe? Gasta o seu pulso telefônico. Se bem que determinadas operadoras, para operadoras a, a, a ligação é gratuita, enfim, verifica aí se é o seu caso. Fale com as pessoas, para você sentir as pessoas, cara. É, às vezes a, a palavra dita, sabe? É, é, é muito confortante. Haja vista que as, as terapia, a mãe das terapias, que é a psicanálise clássica, Usa a linguagem para curar, sabe? Usa a linguagem do sujeito e do terapeuta para produzir a cura, sabe? Então a linguagem tem um poder extraordinário. É pela linguagem que a gente aprende as coisas, né? Aí você vou citar a Bíblia de novo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quer dizer, a linguagem tem um, tem um papel fundamental na formação da nossa visão de mundo. Então liga para as pessoas, fala com as pessoas, leva uma palavra de conforto e para de falar em desgraça, né? É... A sua família é o seu bem mais precioso, cara. Saúde familiar. É, a família é o berço da sociedade. Isso a gente aprende nas escolas, sabe? É, a sociedade vive problemas, na minha opinião, porque a família tem problemas. Eu não estou entrando no mérito dos modelos de família que existem hoje no mundo, até porque eu sou absolutamente a favor de qualquer manifestação é, de amor e de, e de conceito de família, né? Toda forma de, de amor vale a pena. Toda... Não é que é o que o poeta diz? Fala aí, gente. É, toda forma de... Enfim, o Frejá canta isso. Casuas, essa turma toda. Uma música antiga aí. Toda forma de, de amor vale a pena. Qualquer, enfim, toda forma vale a Qualquer coisa assim. Eu sou absolutamente a favor. Então não estou não entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de que os casais já não conseguem manter o seu relacionamento por muito tempo, as pessoas têm pouca resistência a lidar com crises no casamento, é, e a família está um pouco que fragmentada, sabe? E, claro, isso causa impactos na sociedade. Então, esqueça aí os aplicativos. Agora, como é que você vai fazer para evitar? Vamos lá. Eu vou começar com dicas do, do Bruno Duarte, que é um aluno meu que é médico, é meu Master de PNL. É um médico muito competente, um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu amo muito e que está em São Paulo já há alguns anos, trabalhando em São Paulo. Ele ia estar conosco hoje, não pôde estar porque foi, enfim, convocado pelo trabalho, né? por, por questões profissionais, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Então, mas ele, ele teve a, a, a delicadeza de enviar para mim, Algumas dicas que eu vou começar passando para vocês, depois eu falo das minhas. Então, ele começou assim, Tamer, diz as pessoas para analisarem os fatos como eles são, tomando por base as informações oficiais sem deduções, sem conclusões, sem julgamentos, sem alucinações. Nós de PNL usamos muito essa expressão alucinação, fulano está alucinando. O que é, que é alucinar? O conceito psiquiátrico de alucinação. Né? O que é, que é alucinar, al, alucinar para a psiquiatria? Alucinar é ver o que não existe. Né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, estou vendo cobra voando aqui, isso é alucinar. Né? Então, alucinar é enxergar o que não existe. Então, o que ele diz é, analise os fatos como são, sem julgamento. Isso é um puta desafio, tá gente? Porque nós somos treinados para interpretar. Né? O que é, que é julgamento também? É interpretação. Mas interpretação, cara, vale muito para texto, para pessoas. Interpretação é a maior furada que existe. O maior equívoco que tem na comunicação é você interpretar os outros. É... Lide com as coisas, lide com as pessoas, com aquilo que você está vendo e ouvindo, sabe? E sentindo. E não com conclusões, não com julgamentos, não com alucinações, não com deduções. É a dica do, do Bruno Duarte. Outra dica dele: reorganize as suas finanças nesse momento diferente que a gente está vivendo reorganize o abastecimento da sua casa de mantimentos é, quando você for fazer o mercado fazer o supermercado é, compra um pouco mais do que o usual para evitar de você ficar saindo de casa se for o caso de sair e para evitar de você ficar requisitando que as pessoas venham trazer o tempo todo ok queridão não. tenha esse cuidado atenção ao seu grau de isolamento é importante que você respeite as orientações relacionadas ao isolamento você não está imune de ser um paciente grave apesar da sua idade, apesar do seu estado de saúde e você não tem o direito de ser um potente transmissor do vírus para pessoas próximas que estão compondo o um grupo de risco, que estão mais suscetíveis que você a ter sintomas mais graves. Fortaleça a rede de apoio entre amigos e familiares. Eu acabei de falar isso aqui, é a hora de você se unir às pessoas, sabe? É, uh, aprender o valor de um relacionamento. Uh, o ser humano é um ser social, cara, e ninguém faz nada sozinho, então é muito importante a gente ter laços, sabe? Há uma pesquisa uh, séria que foi feita ao longo de 20 anos, eu, eu, eu li isso outro dia, um artigo sobre isso: uh, Que as pessoas mais longevas e mais felizes no mundo são pessoas que têm amigos. Procure isso aí que você vai encontrar. É, então o segredo da, da longevidade é ter amigos, olha isso, é você ter relacionamentos sólidos, é você ter com quem contar, você ter com quem dividir a vida. É, uma amiga me disse agora, ontem, ou anteontem, que algumas pessoas estão, é, como os idosos são muito teimosos, você tem que ter cuidado com os idosos, os idosos da sua casa, enfim, alguns são bastante teimosos, e alguns filhos cujos pais não ouvem que é natural os pais não querem receber ordens nem nem conselhos nem orientações dos filhos né é normal então algumas pessoas estão recorrendo a vizinhos amigos pessoas amigas que têm entre aspas autoridade sobre o idoso né eles pedem a pessoa ligar para o idoso para aconselhar o idoso já que você se você tiver com dificuldade de aconselhar seu pai sua mãe seu avô sua avó enfim pede alguém querido para aconselhar essa pessoa. Então procure na internet, procure na televisão, alguém que essa pessoa, que este idoso, que esta idosa, admira é, e, e que esteja dando orientações de valor, sabe? Que você está dando e ele, ele ou ela, idoso, idosa não quer ouvir. Faça isso, isso é interessante. Algumas pessoas também estão se colocando à disposição dos idosos, é, do seu prédio também, não só da sua casa, mas da sua vizinhança, para fazer compras e atender a outras necessidades dos idosos. E talvez você possa fazer isso por um idoso próximo a você, ok? Muito bem. Mais uma dica do Bruno. Atenção às rotinas de higiene pessoal e da sua casa. Então esteja atento, muito atento a questões de higiene. Então lavar as mãos, não precisa nem ser com álcool e tal. Água e sabão, lave bem as mãos. Se você tiver o hábito de lavar as mãos, já ajuda pra cacete, né? Na pior das hipóteses, você vai desenvolver um bom hábito. Eu vou disponibilizar aqui um link de um curso de extensão da USP, da Universidade de São Paulo, é, cujo título é Covid-19, o que você precisa saber e fazer. Então, é, uma, é, uma, é um curso né, rapidíssimo, de uma das mais conceituadas universidades do país, gratuito para você fazer e se informar com fontes é, verídicas, né? incríveis sobre o que está acontecendo agora e como o, o que fazer e como fazer para se prevenir do ponto de vista médico então quero agradecer ao bruno duarte queridão grande abraço para você uh, vamos lá dicas outra coisa para sua saúde física treinamento em casa eu acabei de falar tem um estilo de vida saudável então você anota aí procura aí na, na, na nós vamos deixar depois no link eu vou marcar aí uh, Tim Babia Morelli, que é minha aluna também, queridíssima. E Junior, Joaquim Júnior Personal, persona ou personal, enfim, acho que eu comi uma letra aqui. É, a gente vai deixar o perfil deles aí, eles têm um perfil no Instagram, vocês vão dentro do perfil deles, eles têm cinco séries pra você, de exercícios para você fazer em casa. E eles têm feito lives sobre isso, sobre, eles são personal trainers e você vão te orientar aí gratuitamente a se exercitar em casa durante esse período, uh, queridos, eu gosto muito de meditação, mas há muitas formas de meditação, eu não vou, eu não vou, eu posso até disponibilizar os links aqui, enfim, mas você pode procurar isso no YouTube. Eu gosto muito da meditação cristã, existe um modelo para quem não sabe de meditação chamado meditação cristã, que eu gosto muito por razões óbvias, né? <coughs> para mim é o um modelo mais fácil de fazer que utiliza as palavras Yeshua, que é Jesus em aramaico, e Maranata, que significa o Senhor vem, ou o Senhor Jesus vem, é, também em aramaico, se eu não me engano. É, e, as, e essas meditações são feitas utilizando essas palavras como se fossem mantras. Procura na internet que você vai vai encontrar. Dica de livro: tem uma moça que que tem um tem um, um, um perfil no Instagram. Eu, eu gosto muito dela. Natália Arcuri, eu acho que se pronuncia assim, o Arcuri, o Arcuri, procura aí, Natália, N-A-T-H-A-L-I, vou botar aqui, Natália Arcuri, é, e aí o, o, o, a frase de efeito lá do, do perfil dela do Instagram é, desfudendo a vida financeira do Brasil. Então ela tem um livro chamado Me Poupe sobre Finanças, sobre Organização Financeira. Ela está disponibilizando, eu vou marcar ela aqui no, no, no, nessa live aí, Lembra que ele dá o Rodriguinho da gente marcar ela aí? É, ela está disponibilizando gratuitamente o livro dela, Me poupe em e-book e em áudio livro. Então procura entra no perfil dela aí, tem um link, enfim para você, tem um esquema. Eu já baixei hoje o meu, né? No Kindle eu tenho um Kindle aqui que eu utilizo e aí eu já tenho aqui o audiobook Me poupe Muito bem. Para quem gosta de ler, cara, Kindle, Leve, que é da Saraiva, que é o, o, o leitor de livros digitais da, da, da Saraiva, e o Kobo, que é da Livraria Cultura. Esses, eu não tenho certeza se o Kobo, mas por questões de inteligência, acho que sim. Penso que sim. Mas o Leve e o Kindle, você não precisa ter o Kindle físico, né? O, o, o, como é que chama esse negócio aqui? É, você, você pode baixar o aplicativo do Kindle ou do Leve no seu smartphone para você ler livros digitais a Amazon diga-se de passagem tem é, muitos livros gratuitos sabe? agora sobretudo eles estão disponibilizando mais títulos para que é para você para que você consiga passar por esse momento com maior facilidade para quem não gosta muito de ler para quem não tem muita paciência de ler o que é uma pena eu sugiro que você exercite é um bom momento para você exercitar isso porque a leitura é um hábito como qualquer Outro comportamento é, Audiobooks Então está se exercitando Está fazendo outra coisa Bota ali o teu fonezinho de ouvido O iPhone tem um aplicativo chamado Livros Que eu gosto muito Descobri hoje um LibriVox Que é o maior acervo de obras gratuitas do Brasil Essas obras podem ser ouvidas Ou baixadas diretamente Mas há vários outros aplicativos Desse no, no, na internet É só você procurar aí Uh, eu vou disponibilizar para vocês um link com mais de 40 sites que oferecem cursos gratuitos online para você ocupar sua mente nessa quarentena aí, queridão e queridona. Uh, os serviços de streaming, né? então, a Amazon Prime Video, vale muito a pena. Porque, aliás, quando passar essa onda aí, se você tiver o Prime, você não paga frete na compra de, de livros que sejam uh, enviados diretamente pela Amazon. Netflix, Telecine, Globoplay e Globosat. Né? Para quem gosta desses documentários e desses canais uh, pagos né? que tem aí nesses né? Nessa, serviços por assinatura, você consegue assistir pelo, pelo Globosat. Uh, vamos lá. Eu tô vou falar de uma dica para você acessar o estado de presença. O que é o estado de presença, Tamer? É estar aqui completamente, aqui e agora. Então, em PNL, nós uh, chamamos o estado de presença de uptime. É quando você está usando os seus sentidos agora, né, para fora. O downtime é o contrário disso. O downtime é todos os sentidos voltados para dentro. O que é pensar, Tamer? O que é o ato de pensar? O ato de pensar é usar os sentidos internamente. Então o estado de presença, o uptime é o oposto do downtime, é estar aqui agora. Sabe? Então como é que você vai fazer? muito simples. Comece a prestar atenção no seu corpo. A começar pelo seu pé no chão. O seu pé em contato é, é o único, é o primeiro contato e único que você tem com o mundo. Então comece a prestar atenção no contato dos seus pés com o chão. Preste atenção no contato da sua roupa com o seu corpo preste atenção na sua língua, na sua, na sua boca, enfim, preste atenção para as suas sensações corporais, para as suas sensações fisiológicas. Eu vou estar aqui durante uma semana fazendo lives uh, sem tema definido, cujo objetivo é conversar com você. Se a gente resolver estender depois dos sete, dos sete dias, a gente fará isso. É, excepcionalmente na quarta-feira, como eu disse, a gente vai ter uma live às 20h59, 9 horas da noite, eu e o Haddad, José Haddad, que é também desenvolvedor de pessoas, um cara muito sério. Vou respondendo a essas perguntas nas, nas, nos stories ao longo da semana. Eu quero agradecer muitíssimo a você que ficou comigo até agora, que me dedicou a sua paciência e a sua audiência, ok? Grande abraço, valeu!